tarde, pérolas amadas, que Deus abençoe a vida de cada uma. É uma alegria estar nessa tarde aqui com as irmãs, né? Sempre lembrando dos momentos que a gente tinha quando podíamos nos reunir no presencial, né? Amávamos dar aquele abraço, virar para nossa irmã do nosso lado e dizer como você está linda hoje, lembra? Mas eu creio que o Senhor está preparando, preparando para que... Em breve a gente possa também retornar aos nossos encontros, mas que nessa tarde Jesus esteja abençoando o teu coração, enchendo o teu coração de paz, estamos aqui, eu e a irmã Grace, hoje ela vai trazer um testemunho abençoado, as suas experiências com Cristo, aquilo que o Senhor fez na vida dela. E eu queria te convidar nesse momento para nós estarmos orando, para que Deus possa guiar todas as coisas. E para que a palavra que aqui for ministrada, irmãs, possa entrar no teu lar, no teu coração, e ir de encontro àquilo que realmente o Espírito quer operar nessa tarde na sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus... Nós amamos, Senhor, a Ti, a Tua graça, Senhor, e tudo que Tu tem derramado sobre nós, a Tua misericórdia que se renovou, Senhor, nesta manhã, Senhor, em nossas vidas. Que agora a Tua paz e o Teu Espírito possam entrar em cada lar, na vida de cada uma das minhas irmãs. Tu nos conheces, Senhor, por dentro. Tu conhece nossas necessidades, Pai. Tu conheces, Senhor, o socorro que o nosso coração muitas vezes está clamando e pedindo a Ti. E eu peço que os Teus braços de amor alcancem a vida de cada uma das minhas irmãs. Que Tu alcance cada família, cada lar. Ó oh, Senhor, que Tu venha trazendo cura para aquelas que precisam cura. Que Tu venha trazendo ânimo, que Tu venha trazendo clareza, que Tu venha trazer discernimento, sabedoria. Tudo que nós precisamos e está em Ti, Pai. Tu conhece cada uma de nós pelo nome. Fala os nossos corações nessa tarde. Opera a tua vida nos nossos corações. Nós temos aqui, Senhor, meditado sobre relacionamento. E nós sabemos que estamos tendo muitos desafios nos nossos relacionamentos. Nos ajuda, nos socorre, nos dá sabedoria. Nos ajuda a aplicar tudo aquilo que temos aprendido de ti. Fica conosco. Fala os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos então ouvir, né, o que a irmã Graça tem para testemunhar e que o testemunho possa estar edificando o teu coração nessa tarde. Amém, irmãs. Eu queria compartilhar sobre como foi desde a minha infância, assim, como o Senhor me conduziu aos caminhos dele, a vinha estar conhecendo ele. Uh, meus pais foram casados só até os meus oito anos. E eu tenho uma irmã mais velha, cinco anos mais velha que eu, onde a gente já não teve o convívio de irmãs juntas, porque quando minha irmã tinha três meses, meus pais já deixaram ela com a minha avó, cuidando dela, porque eles trabalhavam, então eles não buscavam ela todas as noites para casa. Eles pegavam ela só nos finais de semana, então ela já perdeu ao longo, como ela foi crescendo, ela já perdeu aquela vontade de ir com eles no final de semana. Porque a casa dela foi criada pela avó, então a casa dela, ela tinha como se fosse lá na minha avó. E eu não lembro dela muito, desde o momento que eu vivi com meus pais até os oito anos, eu não lembro muito da minha irmã do, tendo convívio assim conosco. né? E Então meus pais se separaram, e nenhum quis ficar com os filhos a minha mãe sumiu até por um, um período assim de um ano ninguém sabia onde ela estava e um casal de tios meus ficaram comigo né onde meu tio que era irmão da minha mãe eu acabei vivendo um tempo lá com eles eu tinha 11 anos quando eu fui morar então com esses meus tios e quando a gente está morando assim com outras pessoas uh, sem o teu pai a tua mãe a gente passa por por momentos assim que não é tu, tu sabe é teu são teus tios mas não é a tua família não é teu pai a é tua mãe e muitas vezes uh, eu lembro que quando alguém falava assim comigo mais tipo em tom de xingamento alguma coisa assim eu me magoava assim e eu tinha vontade de chorar então Muitas vezes eu, eu fazia o que tinha para fazer rapidamente, assim, para poder dormir, para poder chorar. Isso acontecia. Mas uh, eu vejo assim que nenhum momento da minha vida eu tive sozinha. Todos os momentos que eu precisei passar, Deus permitiu isso, né, acontecer na minha vida. O Senhor sempre esteve comigo, junto, me guardando e me sustentando. E hoje quando eu olho para trás, eu sempre vejo que eu nunca tive sozinha. Deus estava lá comigo. E foram passando os, os anos, né? E eu continuei morando com esses meus tios, mas sempre tive a falta daquela daquela convivência de família mesmo do pai da mãe, né? Diferente. E depois eu vim a conhecer também o pai do meu filho, onde eu tive um relacionamento com ele. Foram 18 anos, entre namoro e casamento. E ao passar do tempo, assim, eu conheci Jesus. Eu vinha do, da Igreja Batista já. Depois eu comecei... A minha família toda, meus tios e meu primo, né? eles acabaram conhecendo outra igreja, que era é a nossa igreja, onde ela começou lá em cima, na Barão de Santo Ângelo, que era perto do Hospital Unimed. Então, nós começamos a congregar lá. E quando a igreja se mudou, eu lembro que eu engravidei, e bem nessa parte onde o Gustavo nasceu, a igreja se mudou. Veio aqui para o centro, então ficou mais longe da minha casa. E por esse motivo o Pai do Gustavo começou a reclamar da distância, né? E eu acabei não vindo mais na igreja. E eu sei que quando Deus tem um propósito na nossa vida, sim, não importa a forma com que Ele vai te trazer de volta, né? Ele traz, mesmo que seja um meio doloroso, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? então eu sei que uh, aconteceu que o pai do gustavo foi estudar no noite e acabou se envolvendo num, num relacionamento onde a pessoa também era casada né tinha filha filhos também e foi um período bem doloroso assim porque foram muitos anos junto 18 anos isso é bastante tempo e aí eu não não conseguia mais enxergar futuro assim para frente porque numa traição existe muita dor e e eu nunca tive esse apoio dos meus pais né então foi um momento de muita muita dor mas hum, eu lembro daí que meus tios falaram aqui na igreja né eu sempre Sempre ia na minha tia, todos os finais de semana, nos sábados à tarde, eu sempre costumava visitar ela. E ela estava vendo o que eu estava passando, então eu lembro que a minha família marcou aqui para mim, na igreja, a, a terapia. Né? E eu comecei a vim com a irmã Maria Nunes, uma benção, foi o meu anjo. Então, eu comecei a fazer terapia com ela. E no início, a gente começou a orar para que Deus restaurasse o casamento. Né? E quanto mais nós orávamos para que Deus restaurasse, mais coisa acontecia. Então, nós ficamos uns três meses orando. E chegou um momento que a irmã olhou para mim e falou, Grace, nós estamos orando para que Deus restaure, mas... Eu acho que não é a vontade do Senhor. Vamos orar para que Ele mostre qual qual é a vontade dEle. E Quando a gente começou a orar dessa forma, teve um dia, num desses sábados, que eu ia na minha tia, a minha irmã e a minha tia falaram para mim, ah, mas tem aquele um pedaço ali, né, da, da grama ali, do pátio da avó, que poderia construir uma casa ali. E, então, foi uma luz assim no fim do túnel para mim. Foi uma resposta, assim, de Deus, aquilo me trouxe muita paz no coração. E quando eu saí dali, já com aquele pensamento na minha cabeça, aquilo se enraizou no meu coração, ninguém tirava mais do meu coração a ideia, então, de sair daquele sofrimento e fazer a casa e ir embora. Eu queria sair correndo da situação que eu estava vivendo. Então... Eu lembro que a loja nunca parava onde eu trabalho, nunca fechou para nada. E ia ser, eu acho, que um feriado, não lembro do quê. E ela resolveu, a dona da loja, reformar a loja. Então, nesse momento, foi numa sexta-feira. Eu lembro que foi numa sexta-feira, que então, ficou a loja fechada na sexta e no sábado. E eu saí dali determinada, assim, eu fui no banco da caixa, lá em Canudos mesmo e fui lá pedir o um empréstimo. E o rapaz solicitou tudo, né só que ele não deu certeza. Ele disse que poderia demorar até sete dias para ver se iria ser liberado, se iria dar certo mesmo. Mas eu nem dei bola para o que o rapaz falou. Eu tinha muita fé no meu coração, muita certeza que que já tinha dado certo. sair dali. Na quinta-feira, eu lembro que eu tinha ligado para a escola, lá na Imperatriz, que é lá no bairro onde eu estava pretendendo então fazer a casa, e a diretora falou que não, que não teria vaga para o Gustavo, porque era bem no meio do ano, acho que foi em junho. e Então, nesse dia que eu saí da caixa, né, que eu fui lá pedir o um empréstimo, eu vim para o bairro ideal ali, fui lá na escola, e expliquei a situação para a diretora, chorei, Estava desesperada, porque como é que eu ia me mudar sem meu filho? Sem trazer ele junto e ir à escola? Então, eu saí de lá, eu ainda não tinha vaga. Quando eu cheguei em casa, naquela mesma sexta-feira, meia hora depois, a diretora me ligou, dizendo que tinha conseguido a vaga para o meu filho. Então, aquilo ali era tudo resposta de Deus para mim, né? Todas as coisas que estavam acontecendo, estava me trazendo paz no meu coração. Deus estava me confirmando que, no momento, era aquilo ali que Ele queria para a minha vida. E teve uma palavra que o Senhor me deu, uh, que está em Salmos 27, 10, onde diz: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então Deus queria que naquele momento eu tivesse confiança nele e ele é meu pai, que ele ia me sustentar, né? Que não era para mim temer, ter medo de nada. Então foi assim mesmo que aconteceu, Deus foi me dando força, né? É em graça. A gente sabe que pode ter muitas irmãs que vão ouvir ou estão ouvindo pela primeira vez e pode se perguntarem, né? Mas como assim, uma infância difícil, de que o pai e a mãe abandonaram, aí uma traição e, e tu diz assim numa paz assim, Deus estava cuidando todas as coisas. O que te dava essa certeza? O que te dava esse amparo? Muitas pessoas se revoltam, né? Acham assim que Deus até desamparou, mas tu viu o amparo de Deus. Como foi isso assim acontecendo na tua vida? eu consegui ver que o Senhor estava... Tudo tudo que eu ia fazer, diz que tudo que vem do Senhor te traz paz. E tudo que eu f... ia fazendo, estava me trazendo paz. Estava tudo se encaixando. Uh, na segunda-feira, o rapaz do banco me ligou, dizendo que já estava lá o dinheiro, e eu tava, tinha ido no banco na sexta. Então, foi muito rápido. Ele falou que poderia demorar uma semana. Então, eu ouvia que era a mão do Senhor me ajudando e me, me tranquilizando e me dando paz de que eu estava no caminho do Senhor que estava certo, né? Que Ele estava comigo e que naquele momento era essa vontade dele para minha vida. E eu vejo assim que desde criança uh, todas as vezes que eu tinha que, né? Tinha vontade de chorar e não podia contar para ninguém. Eu nunca, quando eu morei com esses meus tios eu não tinha Uh, contato com a minha avó, com a minha avó materna e com a minha irmã, eu não, não ia na casa de, delas. Então, eu vivi mais ali, assim, com o meu sofrimento sozinha, não tinha para quem contar. Mas Deus, Ele estava ali. Eu sinto que em nenhum momento eu estava sozinha. E hoje, eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, porque... Foi uma pedra que foi lapidada. O Senhor fez eu passar por tudo isso, mas para me tornar a pessoa que eu sou hoje nele. Tu, tu aprendeu muitas coisas com isso. Muitas coisas com com as tribulações, né? Com, com toda essa dificuldade assim. E hoje o Senhor ele me me fala muito assim. Deus está sendo muito muito bom para mim. Uh, ele me trouxe uma pessoa que, bom, junto com a pessoa, me trouxe a família da pessoa, que não tem como não amar. né Então, a gente já estaria, era para estar casado, mas, por conta de toda essa pandemia, a gente não pôde nesse momento, mas logo, logo, em breve, muito em breve, vai dar para conseguir casar. Né? Mas, desde, desde que eu estou... Me relacionando uh, o, com essa pessoa, o Senhor vem me ministrado muito sobre relacionamento. Ele tem me ministrado no meu coração uh, de como tu, tu tratar a outra pessoa, porque ninguém é igual a ti. né? Deus fez nós únicos. E ele é um pouco mais quieto, mais calado. E, não, e eu já não sou assim, eu já gosto de falar mas uh, o Senhor fez nós diferentes e eu vejo assim que num relacionamento a gente precisa ter diálogo. Se tem alguma coisa que te incomoda ou alguma coisa que a pessoa fez e te magoou, né, a gente precisa ter diálogo, ter essa conversa e num relacionamento uh, também a gente sabe que a salvação, ela é individual, a gente precisa da nossa intimidade com o Senhor, mas uh, é muito importante também o casal, os dois juntos, ter esse momento com Cristo, né? Até para Deus estar tá fortalecendo o relacionamento. E Deus vem me ministrando, assim, uh, às vezes a gente está deitada, assim, parece que o Senhor meio que perde um pouco o sono, e o Senhor vem falando na nossa mente, assim, e que muitos relacionamentos, eles são às vezes destruídos pelo orgulho, né? Tipo, ah, um casal brigou, por exemplo, discutiu pela manhã. E daqui a pouco passa o dia inteiro convivendo dentro da mesma casa e pelo orgulho não pede perdão, não conserta, né? E o Senhor, o Deus, Deus, Ele quer que a gente tenha humildade no coração. Para te conseguir ter um relacionamento, um relacionamento, a gente tem que ter essa humildade, né? a humildade que vem de Cristo, a humildade de tu amar, porque nem todos os dias tu vai, vai estar bem. Né? Mas uh, tem uma outra palavra que o Senhor me falou também, que está em Efésios 4, 26, que Deus fala de irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tipo, não vá dormir sem consertar. Se aconteceu alguma coisa, conserta. né? E logo, tu imagina a pessoa ficar brigada um dia inteiro, passando um pelo outro dentro de uma casa e não se conversar ou não se falar. E Deus te presenteou com aquele dia. E tu vai pôr aquelas horas, todo aquele dia que Deus te deu no lixo por conta de um orgulho. Então, Deus tem me, falado, tem me falado muito sobre isso, da gente ser humilde, né? de tratar outra pessoa com amor, com humildade. E, então, o Senhor tem me falado muito, muito nesses dias sobre relacionamento, porque como eu já vim lá da minha infância com relacionamento, né, eu já não tive esse relacionamento de pai e mãe, de família, já não fui criada com a minha irmã, a gente não teve esse momento de convívio junto, de família. Deus tem me presenteado com muitas coisas boas. Então, eu quero ser uma esposa sábia para que eu viva realmente um relacionamento, um casamento onde Deus esteja junto, né onde a gente consiga amar a outra pessoa, amar os defeitos da outra pessoa também, porque... Todos nós temos defeitos e qualidades, né? e a gente conseguir superar os defeitos juntos, com diálogo, com conversa, com amor, com Cristo. Isso é muito interessante, assim, porque uh, eu posso perceber, quando tu está falando, que Deus te deu um processo de cura, de restauração. Ou seja, teve um processo de tribulações, de sofrimento, mas o Senhor está edificando novas oportunidades na tua vida. Amém. E aí entra aquilo que o Senhor disse foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus preceitos, né? E temos muitas irmãs hoje que talvez possam estar nos ouvindo, que é nessa área do diálogo, diz assim, mas o outro não quer conversar comigo. E agora como que eu faço isso, né? Eu tento falar, mas ele não me escuta. E uma coisa muito interessante é que um relacionamento ela é um é uma via de duas mãos, né? Eu falo contigo e eu te escuto, tu me escuta e depois eu tenho que te escutar. E muitas vezes a gente não tem isso na nossa casa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou brigar? Eu vou me magoar? Eu vou desistir? Eu vou ficar amargurada? É aí que entra essa parte que até te tinha perguntado para a Graça. Como que a gente consegue ver Deus no meio do caos? né? Como que eu posso ver Deus quando eu tinha que estar correndo atrás de uma casa, atrás de um empréstimo e pensando no meu filho e eu tô dizendo, Deus está aqui. Como eu vejo Deus num relacionamento que não está sendo de via dupla? né? É quando eu preciso ir para os pés do Senhor para dizer, Senhor, Tu tens a cura para isso, a solução para isso, para esse relacionamento. Às vezes, a solução não é a que a gente quer, como aconteceu no primeiro, né? mas Deus está oportunizando a reconstruir. Eu passei por isso também. Né? Que Deus me oportunizou a ver que a misericórdia dEle, a graça dEle me daria novas oportunidades de viver novos momentos, né? e que a família agora que Deus está te dando, né, é para dar a família aquela que está no coração de Deus agora, né? Amém. <risos> para reconstruir até o relacionamento de mãe de filha, né? Sim. Deus me abençoou muito também quando eu me separei, que eu fui morar que daí a casa ficou pronta e que eu fui morar quase do, morando do lado da casa da minha irmã e do lado também da casa dos meus tios que não são meus tios, são meus pais, né porque o que eles fazem por mim e pelo meu filho, eles são meus pais. e Então, eu vejo assim, como Deus faz tudo muito perfeito, uh, eu consegui a casa com a ajuda do Senhor, mas Deus já tinha já estava lá, uma mãe e um pai para me amparar, que eu nunca tive, uh, avós para o meu filho, né? porque são meus tios, mas é como o sentimento deles pelo Gustavo é como se fosse de neto né? e a minha irmã ali do lado então a gente está tendo esse convívio uma com a outra, né? de poder estar tá se ajudando e eu sei que ela está ali do meu lado, qualquer coisa que eu precisar até com meu filho, ela me ajuda muito também então Deus ele restaura a gente não entende por quê o porquê, porque por que senhor eu tive que passar por aquilo né? Por que de tanta, de tanta luta aquele tempo? Por que desde criança? Mas aí eu hoje eu glorifico a Deus por tudo o que eu passei, porque fez eu ser quem eu sou em Cristo hoje. né? Te guiou até Cristo. Me guiou até Cristo, me trouxe a salvação. Então, o que mais importa para a nossa vida como um cristão, se a gente tem a salvação, a gente tem tudo, se a gente é. tem Deus, a gente tem tudo né e o resto o senhor vem acrescentando né a família vem acrescentando nessa nova família agora a sogra também não é sogra é uma mãe <risos> então Deus ele vem sendo muito bondoso assim e a gente tem que agradecer muito por tudo que a gente tem né por tudo que Deus e, faz tu sabe Graça que agora falando eu vejo assim eu via isso em mim que eu pensava assim, que comigo ia ser padrão, sabe o padrão? O padrão é tu nascer, o pai e a mãe te criar. Né? O padrão é a gente casar e aquele casamento durar para sempre. Esse é o padrão. Mas aí eu descobri que num mundo de pecado, num mundo que está todo virado, e num mundo que Jesus disse para nós, vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu percebi assim, que, por exemplo, meu pai não me criou. A mãe foi a, a mãe zona aquela né, que me ensinou no caminho do Senhor, que criou cinco filhos, tive o vô e a avó assim, abençoados mesmo para nos cuidar. Mas ali já teve uma ruptura na, na, na coisa do pai. O primeiro casamento teve adultério, nos separamos, tudo aquilo, fui lá criar os filhos também sozinho. Mas por que, que não podia ser padrão? Eu perguntava, Jesus, por que, que não pode ser como eu estou pensando? Né? Mas daí Deus diz, mas eu te dei uma família, eu te dei paz, eu te dei avós, eu te dei tudo. Olha o casamento que eu te dei agora, olha a família. Não foi como tu esperava? mas eu estou te suprindo. Né? Amém. E que nessa tarde, irmãs queridas, talvez as coisas que estejam acontecendo na trajetória da tua vida não seja como você pensa, não seja o padrão, como não foi na vida da Graça e nem na minha, mas Cristo nos amparou Amém. Tem curado nossos corações, oportunizado as nossas vidas. E nós estamos aqui nessa tarde para dizer para ti, esse Jesus que nos amou, nos amparou, ama a tua vida, ampara a tua vida e Amém. tem sim dias de felicidade, de paz, de amor, de edificação para você. Amém. E agora para encerrarmos, eu gostaria que a Graça então orasse por todas Amém. nós, né? que o Espírito Santo, que tem trabalhado, oportunizado, nós queremos ver esse casamento, <risos> né? a vida dela, e somos alegres pelas coisas que Deus tem feito na vida da irmã, como na vida de todas as outras irmãs. Que esse espírito de alegria, de restauração, esteja alcançando a tua vida também. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos deu. Queremos pedir, Pai, que cada irmã que venha ter escutado ou que venha escutar esse testemunho, que o Senhor venha estar tá trazendo o fortalecimento, Pai, que o Senhor venha estar tá trazendo entendimento, que o Senhor venha estar tá tocando no coração de cada irmã que venha estar tá escutando, trazendo cura e percebendo que em Cristo, Cristo cura tudo que a gente passou ou todas as feridas que ainda exi possam existir dentro de cada irmã, né? Que o Senhor venha estar tá curando e nos dando sabedoria de como a gente pode se conduzir nos relacionamentos em casa, uh, relacionamento conjugal, relacionamento no trabalho, que o Senhor venha estar tá falando conosco nessa tarde e ministrando. Em nossos corações, Deus, queremos te agradecer, te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor venha estar abençoando cada irmã, cada família, cada lar, que o Senhor abençoe cada lar de irmãs que venham estar escutando o testemunho e tudo que nós compartilhamos aqui nessa tarde, Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.